E clima, caralho, trazer energia para todo mundo vamos? E o o seu crânio. O seu crânio. O seu crânio. O seu crânio. O seu crânio. O seu crânio. Mas tá suave. Te mato sem cinismo. O seu crânio tem que hoje aqui você vai ficar fatalmente. Até porque certeza que eu faço rap com a alma. Já monta poxa, já montando um da sua alma. Então pega a visão, você sabe que é natural e com certeza agora você sabe é dar. Porque aqui eu sou o tempo tipo quente E pra matar hoje aqui o local tá bem agradável Aê, cê entendeu? Meu mano, é meu critério Consagra essa pasta, hoje aqui o seu um cemitério Só que aqui aqui eu falo sério É tipo yu gi -Oh, é cemitério, eu sou monstro de duelo Vai, Direito de resposta caldas do outro lado, DJ fala pra eles <risos> Whoa, yeah. ah, wow, ah, ah, ah. você falou de tempo. Eu continuo aqui fazendo rima. Vamos falar de tempo que rimando você não tá no clima. Até porque você sabe calda já aluga. Você fala só Guspino, São Paulo guarda chuva. Já deu pra entender que aqui, meu truta aqui, talento aqui, cê não exerce Cê fala até de tempo, caldas aqui é cria Pois pra falar de tempo, e mano, eu só tenho poesia E aí? Será que você tá entendendo? Pois rima muito boa comigo não tá vencendo Você tá vendo, mano, que agora já ficou pra trás Fazendo essa rima, meu mano, cê é só um coitado Falando só de trás, trazendo o meu tempo Pra matar você que é um famoso trasalado oh, oh, oh. E vai matar ou vai morrer E vai matar vai morrer vai morrer vai matar quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue Oh, oh, oh, oh, oh Trazendo a rima mano, caldo em flama Taca brusa da Daimuth Mas nunca que você vai ser da lama meu pai, eu sigo aqui no caminho, um pesa pelas almas, Caldas é brumadinho. E aí, será que cê entende nem vem? Cê sabe rima, boa, grutas, caudas aqui tem. As rimas boas, é claro que você não contém. Pois Caldas atrás da rima, mano, rimando, mas um que trem. Ha, falei de trem, a rima segue avante. Falando até de trem, você é só um indiciante. Falando nessa fita, você já perde essa noção. Pois pra falar de trem, você é um tremendo vacilão. que vai volta, hein? Ai, cara! Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Ei, ei. É bem assim, ó. Racionais me ensinou como que a vida é louca. Dez anos batalhando e só sabe falar de roupa. Cê sabe por isso? Que Tá na média, falou de empurradinho Hoje acontece outra tragédia Aê, cê sabe cê é vítima Até porque cê tenta agora Aqui na base sempre é fudido O cara eu acho que trabalha no clima do tempo Só que na batalha, o meu tempo Que foi perdido, vacilão Aqui não vale nada, até porque cê sabe Meu mano, que aqui tu se fudeu Porque cê tá até com uma peitada De si, mas quando cê abrir a boca O seu nível desceu uhum.